Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 28. Glória a Deus. Deus é quem é bom. Eu creio. Glória a uma missão. Gênesis 28, 10. Encontrou, diz, eu amo Jesus? Ele amo Jesus. Quem encontrou e diz, eu também. Gênesis é o primeiro livro, Se Você não achar Gênesis. Está na Bíblia, não está na harpa cristã, está na Bíblia. Hein? Gênesis 28, 10 está escrito assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto tomou um das pedras do lugar, fez-lhe seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou, eis é exposta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, a terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência a tua descendência será como o pó da terra estendesse se á para o ocidente para o oriente para o norte e para o sul em ti e na tua descendência serão bem abençoadas todas as famílias da terra eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu, aquilo que te hei referido, despertado Jacó do sono diz, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus A porta dos céus Amém? Amados Jacó Ele está em Berseba E a Bíblia diz assim E partindo Jacó Para Arã Qual a razão de Jacó está partindo depois de Jacó ter se passado por seu irmão Isaú e receber a benção da prom promeditura que o primogênito era Isaú e Jacó veste as suas roupas de Isaú entra na presença do pai e o pai fala quem é você? ele diz Isaú teu filho e Isaque abençoa Jacó. Mal ele acaba de sair, Isaú entra e fala, meu pai, aqui está a comida que eu preparei para o Senhor. Ele diz, e quem era o que estava aqui? Teu irmão me enganou e levou a bênção. E Isaú chora, não tem nenhuma bênção para mim, meu pai. E ele começa a dizer, você vai ter que servir seu irmão. E na saída ele diz, quando meu pai morrer, eu vou me vingar de Jacó a mãe de Jacó escuta, e fala, teu irmão vai se consolar, vingando de você, e eu quero que você fuja para a casa do meu irmão, Labão, e aí, só que um detalhe, Tatiele, é que é o seguinte, ele está em Berseba, e ele tem que passar em Arã, que Arã? Em Gênesis em Gênesis 11, quando Deus chama Abraão, ele está em Ur dos Caldeus, o pai de Abraão era Terá, Terá tinha três filhos, Naô, Arã e Abraão, Nimrod mata Arã, porque Arã era pai de Ló, Ló presencia Nimrode, matar o próprio pai Arã, isso foi para Terá, como uma espada que lhe atravessou a alma, e para os irmãos, e também para o sobrinho, com muita dor no coração, eles saem de dos Caldeus, e vão caminhando, e que cidade que eles param? Na cidade de Arã, o emocional está abalado, o sentimento e o ressentimento está presente, é tanto que ele liga a cidade ao filho e não consegue sair de Arã. E está escrito assim. E Terá morreu em Arã. E depois que Terá morre, Deus fala: Sai daí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Perceba é justamente o lugar de juramento que Abra Abra Abraão faz. Abimeleque, Abimeleque é o mesmo homem que tapa o poço de Abrão, quando Isaac chega, o poço está tapado, ele desentulha o poço, ele cava outro poço chamado Sitna, os camaradas vêm um top, ele fala brincadeira, Aleluia. aí vamos cavar outro poço, aí ele cava um poço, Ezequiel é não vai contender, esse poço é nosso, aí ele vai, Cava do poço Que é o réu Só que no coração de Isaac Ficou uma mágoa Embora ele não foi lá brigar com Abimeleque, Abimeleque entrou no coração dele E aí os, hom os homens dele Começou a cavar poço e a água não vinha E está escrito assim Isaac faz um banquete E manda chamar Abimeleque, Faz um churrasco E eles comem E quando eles acabam de comer Está escrito assim e tendo Isaac despedido em paz Abimeleque, naquele dia os homens entram e falam: Achamos água. Aleluia! Achamos água. Quando ele libera o perdão, brota água da terra. Às vezes vivemos uma sequidão, porque o nosso coração está preso no passado. Glórias a Deus, Agora ele sai de mercega Por que, que ele não faz o um atalho? Deus estava dizendo Eu vou fazer você voltar No mesmo lugar Onde você foi machucado oh, Deus. Eu vou fazer você voltar Tem algo lá atrás que precisa ser resolvido Jacó Você já enganou seu pai? Já enganou seu irmão? Eu preciso tratar com você Lá em Arã Porque o seu tio morreu chamado Arã O seu, pa, o seu avô morreu Na cidade de Arã eu vou tratar em você lá, arã. Eu vou fazer você se encontrar com o seu passado, porque precisa resolver algumas coisas. Detalhe: ele que tinha um pai que era muito rico, agora está sem nada. Sabe por quê? A mágoa vai nos empobrecendo espiritualmente e emocionalmente. Deus fala: Eu quero tratar o seu coração. Eu quero tratar a sua alma, Jacó. Porque Rebeca amava Jacó. Mas Isaac amava Esaú. E é o pai que dá destino. E é o pai que dá identidade. E Jacó havia perdido a identidade. Como é seu nome? Esaú. Aí Isaac falou: A roupa é de Esaú. Mas a voz é de Jacó não adianta mudar a roupa, e não ser mudado, porque a boca fala do que está cheio, então não adianta mudar a roupa, e não mudar o coração, porque Deus vê coração, e quando Ele está em Arã, você tem ideia, o Pacto. imagina Deus te levar para um lugar que você foi humilhado, imagina você ser levado para um lugar que você foi traído, imagina você ser levado para um lugar que você foi abandonado, deixado de lado? Deus fala, você precisa resolver, porque existe um link entre passado e futuro, Jesus falou a minha vida, não é você olhar para frente, olha para o dia de novo. olha para o dia de Noé, tem um link, Deus está falando, se não resolver Futuro é comprometido, o que tem de gente que não consegue perdoar, pai. Eu tenho umas vezes levado gente em casa. O rapaz separou da esposa, estava desesperado andando em a cama, E o senhor falou: Quando eu vinha, a pessoal falava assim: 'Não, pega aí'. Não, e Deus fala, não pega, eu não pego, de verdade quando é um domingo o Senhor falou, é a hora aí o pai o carro falou, entra aqui, eu vou levar você lá em casa aí comecei a conversar ele mostrou a foto da arma que ele ia matar a esposa ele não podia nem chegar mais perto da casa dela ela já tinha feito boletim de ocorrência e aí eu falei para ele assim por que você não libera seu pai? por que você não perdoa a sua mãe? sabe por quê? pai e mãe é raiz eu sou árvore com a minha esposa os filhos são fruto quando você não honra o pai você desconecta da raiz não tem vida longa e não prospera você acabou, eu falei para ele conecta com a raiz agora ele começou a perdoar o pai foi correndo na casa da mãe, perdoou, e hoje eles estão juntos para a glória Aleluia. de Deus. Deus. Se não teu encontro com o passado, se não resolver Arã, ei, casamento fica seco. Os filhos vivem a sequidão. Ó, oh, quão bom e quão suave é! Que os irmãos vivem, é como o óleo, quem é o óleo? O Espírito, sobre a onde não há união a sequidão e morte quando ele chega em Arã ele é tratado por Deus ei, olha o texto primeiro Deus trata ele em Arã depois Deus dá e assim ó e sonhou Tatiana não tem como sonhar eu tenho visto pessoas irmã Adriana que não conseguem sonhar porque elas estão colocando o passado debaixo de um tapete, não resolve, a alma está alma machucada, a alma está triturada, a alma está moída, porque você foi violado ou violada na alma, foi vilipendiada, e aí você se tranga como quem diz, ninguém vai me machucar mais, você cria uma casca E vem para a igreja E até canta, mas só Deus sabe Como está a sua alma E Deus fala, eu quero Colocar você diante do seu passado Não é para você virar as costas é para resolver isso Porque eu quero te dar sonho Aleluia Sabe por que o céu a vez fica fechado? Porque a gente não vai para o nosso arã Arã é lugar de milagre o mesmo lugar onde o tio avô morreu, o mesmo lugar onde o Terá morreu, é o mesmo lugar que Deus vai abrir o céu, e vai colocar uma escada subindo, e anjos subindo e descendo, é o mesmo lugar, nosso problema, é que a gente muda de lugar, acontece o problema, não sei se você já teve a chance de ver o coelho solto na mata o coelho é interessante eu tive, essa, eu tive essa experiência Davi, quando ele descobre que você viu ele ele muda de casa tem gente que é igual ao coelho quando ele é descoberto ele uh, muda de casa e Deus fala não saia da casa, Aleluia. não abandona o barco, Aleluia. não abandona a arca, se na arca está difícil, lá fora está pior, é. não é separando, que não é mudando de esposa que resolve, nem de é mudando de posicionamento, é mudando de atitude, não é, ah eu vou para lá por causa do meu pai É eu me posicionar como filho Ou como marido Se posicionar como esposa Se posicionar Às vezes alguém pergunta assim Quem é você? Não, não é seu nome, é quem é você? Não estou perguntando o seu nome Quem é você? E você não sabe dizer quem você é Porque você perdeu identidade você perdeu a identidade de filho Aleluia. Aleluia. você perdeu a consciência da origem que é Deus às vezes a pessoa fala para mim assim eu não consigo ouvir Deus eu falo, resolve com papai e com mamãe ah, mas você não sabe quem eles são não sei mesmo, e não preciso saber mas eu preciso obedecer a palavra a honra a teu pai e a tua mãe Glória a Deus. Aleluia. Você vai continuar vindo e não vai ter a transformação. Mas você não quer um rapaz e mãe é aceitar eles como eles são. Não tente mudar eles. Aleluia não tente mudar seu pai nem sua mãe. Ah, mas. Aí o rapaz falou: Mas você não tem ideia. Ele me abandonou. Eu falei: Mas teu pai te deu algo que é maravilhoso. Fala-me quem Ele falou a vida se teu pai não te desse dado a vida, você aqui não estaria, você não teria esses filhos lindos que você tem, você não teria casado, você não estaria trabalhando, Sabe, mas ei, eu não sei, era o melhor que ele tinha, e qual é o seu melhor? Foi falado aqui, na noite que ele foi o quê? O que, é que, que é que ele tinha O que é que ele tinha para dar? Pão, o que é que você tem para dar na noite da traição? Meu Deus. Jesus, quando é traído, ele parte o pão. Uhum. O que é que você dá quando é traído? É, quando é abandonado, quando é humilhado? Uhum. Quem tem pão dá pão. Quem tem pedra dá pedra. Quem tem pau, dá pau, quem tem vingança, dá vingança. Cada um vai dar o que tem. Jesus preparou o pão antes. Amém. Ele sabia da traição. Vou, o que, é que você tem para dar? Quando tudo dá errado Deus vai encontrar eu e você, sabe aonde? Sozinho em Arã Deus vai permitir O meu Isaú me perseguir Deus vai permitir Eu atravessar os meus desertos Deus vai permitir amigos não me visitarem Deus vai permitir as pessoas esquecerem de mim Sabe por quê? Eu vou tratar com você Sozinho em Arã, eu tenho um algo grande com você. Eu tenho uma promessa. Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Eu sou o Deus de teu pai Isaac. Aleluia. Oh, a aleluia. Aleluia, Deus. Quer ver os céus abertos? O Senhor falou aqui no começo. O avivamento começou. Quando começou, o arrependimento. Eu gosto do Salmo 93. Aleluia. O Salmo fala assim A santidade Convém a tua casa Senhor, Aleluia. para sempre. Foi dito Dos pés santos aqui Mas também tem pés Que caminham para a morte Tem pés que se apressam Para derramar sangue inocente É os pés que o Senhor falou Tira a sandália dos pés Por que que Deus não tira? Porque quem colocou a sandália foi você. É você quem vai desatar. É você quem vai tirar o um laço. Ou um nó. Você colocou, é você quem tira. Aleluia. Aleluia. O lugar é santo. E quando é resolvido. Irmãos, ele está sem casa para morar. Ele só saiu com um cajado, e uma botijinha de azeite, Ele pega uma pedra e põe como travesseiro, e deita, e dorme, escute, esse dorme aqui, eu lembro das virgens de Mateus 25, e nós estamos vivendo o sono das virgens, Aquele momento letárgico, Aquele momento parado Aquele momento onde ninguém se movimenta Onde ninguém se mexe É o momento de todas as virgens estão dormindo Todas Mas o arauto está vindo aí oh, aleluia. O aralto está vindo aí para ter... clamor da meia-noite está vindo aí Dizendo aí, vem Deus vai levantar pessoas que não estão dormindo Deus vai levantar pessoas para despertar as virgens Deus vai levantar pessoas e pastor Geraldo Que só é ser um aralto. E ele deita Dorme Sonha Deus estava ali e ele não sabia. Aleluia. Em João 5, Jesus entra na congregação dos doentes e eles não percebem Jesus. É. Paralíticos, coxos, mancos. Sabe por quê? Porque eles deixaram a doença deles. Eles, ele, ah, tem gente que idolatra a dor. Idolatra a doença. Tornaram eles insensíveis à presença do Mestre. Jesus está no meio, caminhando no meio, e eles nem sentem nem veem. Entrou na congregação e eles não percebem porque havia falta de sensibilidade. Jacó, enquanto ele não resolve o passado, Deus não fala com ele. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não falou com ele. E Deus nos trouxe aqui hoje para dizer, até quando você vai fugir do seu passado? Até quando você vai pegar E ficar mergulhando Em séries da Netflix Em séries da Amazon E entra uma e sai outra Ou mergulhando no celular Uma fuga emocional Ou em amizades Você achando que não é Benquista, que ninguém te ama Você está fugindo Mas não resolve o problema Aleluia. Tem que passar em aranha o milagre de Deus na minha vida tem que ser, tem que passar por Arã. Aí Deus trata com ele. Aí quando ele trata, Deus fala assim para Deus. Pega a pedra. Põe pro o travesseiro. Quando ele acorda, ele diz. O Senhor estava nesse lugar. E eu não sabia. É, Deus. Como, é Como que pode Deus estar num lugar? Eu estou falando do eterno. E o Senhor fala para ele Começa a liberar as mesmas promessas Que liberou para Abraão Que ratificou na vida de Isaac Dizendo assim "Eu Vou fazer com você E eu vou fazer você tornar esta terra Agora está resolvido Por que tornar aquela terra? Porque faltava resolver um detalhe Eu não li aqui O céu se abre ele vai para a casa do sogro. Fica 22 anos lá. Aí Deus fala assim: agora volta naquela terra. Volta lá. Eu preciso resolver algo. Eu preciso resolver algo com você. Aleluia. para resolver só uma coisa. Aleluia. Perdoar o irmão. quando ele saiu, o irmão dele queria matar ele, mas quando ele está partido, ele deixou o céu aberto, ele deixou um portal, Tatiana, de adoração, ele deixou um lugar, Jacó entrou em um lugar, irmã É que a gente precisa entrar, em um lugar, de um portal de adoração foi aberto e não pode ser fechado, homens entolhem postos, mas homens não podem fechar o portal que o quando ele volta, Deus fala, agora nós vamos resolver, aí ele vai lá para o Val de Jaboque, interessante que, ele poderia ter levado a esposa, queria levar o senhor, não, não, é eu e ele, aleluia. aleluia, o mesmo anjo de 22 anos atrás, está esperando Jacó, começam a lutar a noite inteira, e o anjo fala assim, fala teu nome para mim, você acha que o anjo não sabia? Aleluia, aí quando ele fala, meu nome é Jacó, ele estava dizendo assim, meu nome é enganador, revela quem você é para mim, soberbo, Mentiroso adulto, traidor ou porquero, contendero. Revela quem você é agora Jacó Você falou que era Isaú para o seu pai Fala quem você é para mim Enganar seu pai foi fácil. Ele dava com as vistas, estava ruim Agora fala quem você é Enganador. Aí o Senhor muda o nome dele. Quando eu revelo para Deus quem eu sou, Ele muda o meu nome. não, Jacó não será mais o teu nome, mas Israel, porque lutaste com Deus como príncipe e prevaleceste. Aí o anjo me solta. Aí ele, ó, na coxa direita. ninguém tem um encontro com Deus e sai andando do mesmo jeito Jacó Deus tocou na coxa Isaías Deus tocou nos lábios, Paulo Deus tocou nos olhos e ele tem que tocar onde? Deus pode tocar em você hoje na área que prejudica Deus de te visitar Deus pode me tocar Ou te tocar hoje E o homem que andou, entrou assim Agora o andar dele quem, quem, quem se encontra com Deus O andar dele é diferente A palavra dele é diferente Os olhos dele Ele não olha para qualquer lugar Ele não fala de quem ele não manda. Ele anda onde Deus anda Ele fala, fala ele é o que Deus fala Ele vê o que Deus vê E ele ouve o que Deus está falando Aleluia Deus pode tocar hoje Marcos, hoje é? Hoje. Eu até quero ser usado por Deus, Mas tem uma área que eu não quero que ele toque Então você não vai ser como ele quer Deus pode tocar no orgulho E ser hoje Sabe como é que Deus toca no orgulho? Te humilhando. Você não pode revidar. Porque quanto mais você se sente ofendido, mais revela o seu orgulho. Deus pode tocar hoje na sua insubmissão. Deus pode te frear hoje. Deixa Ele te tocar. Aleluia. O Senhor falou de mergulho. Para chegar no berço do mar. Aqui só tem 16 km. Um, é só para encontrar petróleo, você tem que perfurar mais uns 4 km para achar uma bolsa dentro de uma pedra. Você quer encontrar os petróleos espirituais que Deus tem para você? Você aguenta a pressão do mar? Você aguenta a pressão da humilhação? Você aguenta a pressão da cobrança? Você aguenta, pai e mãe te pressionando pastor? Professor, patrão, todo mundo vai ser assim, O que é isso? Eu tô pressionando você, porque você vai ser uma dinamite, vai ser uma bomba nuclear espiritual. Quando eu lançar você nas nações, os demônios vão bater em rede e você vai libertar os cativos que estão presos. <risos> quer é o pentecoste, não quer a cruz <risos> quer é o avivamento, mas não quer é o jeitçâmine deixa eu ler para você o salmo 24 para eu encerrar olha como está escrito ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo que nele habitam, fundou ele sobre os mares, sobre as correntes estabeleceu quem subirá ao monte do Senhor? quem há de permanecer no seu santo lugar? aquele que é limpo de mão fala de inocência pureza de coração fala de pureza que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus a salvação não é a geração dos que buscam dos que buscam a face do Deus de... Jacó você não trata isso aí como é que Deus vai ser o Deus dele? Meu Deus. Deus não quer mais que você ore Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó não, você não pode parar de orar assim mas você vai falar assim, tu és o meu Deus Aleluia. alguém vai olhar e vai dizer assim eu quero conhecer o Deus do Adriano eu quero conhecer o Deus do Geraldo. Eu quero conhecer o Deus. Por quê? Quando eles oram, eles entram em lugares em Deus que é um negócio que não dá para explicar. Quando eles falam, Deus fala na boca deles. Aleluia. aleluia. Oh, Deus, aleluia.